Bem-vindos, aventureiros! Vocês vieram à busca de conhecimento? Hoje eu vou trazer para vocês um guia de como subir até o nível 50 no Sneak no The Elder Scrolls 4 Oblivion. Então pega sua ficha, pega seu D20 e bora pro vídeo. Bem aqui no início do jogo vocês lembram dessa caverna aqui que tem esses ratos presos e aqui tinha um mago, Goblin, bem aqui ó nessa nessa nessa caverna aqui vai ter um goblin mago com alguns outros goblins ele tá aqui morto já e aí vocês vão ficar próximos desses três ratos certo e aí vocês vão ativar o botão de movimentar automático o botão que pronto é só vocês acharem a posição correta para que o seu personagem fique ativando o Sneak como se ele estivesse andando próximo de inimigos E aí você vai assumir o nível quanto, quantos níveis você quiser E esse guia eu vou trazer só até o nível 50, mas dá para você fazer até o nível máximo Mas aí você tem que ter muita paciência porque vai demorar bastante, né? Então fica aí essa dica Aqui pessoal, vocês podem ver o momento que eu cheguei no nível 50, tá? Você tem algumas melhorias aí em relação a Sneak, com certeza, muito melhor. E tá aqui no, no meu personagem, nível 50. Dá pra você continuar fazendo, você faz até o momento que você quiser. Bom, meus amigos, se essa dica te ajudou, a única coisa que eu peço para vocês é que se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma outra dica e para ajudar a gente a crescer e poder aumentar o alcance do canal. Então não deixe de se inscrever, compartilhe aí com, a, com as pessoas que gostam ainda do Oblivion, tá? E eu vou trazer mais dicas para vocês nesse sentido. Um abraço, até mais!